Olá! Tudo bem? Na aula de hoje, apresentaremos informações sobre como os recursos coesivos podem ser utilizados na escrita. Durante a vida, somos expostos a diversos tipos de textos com as mais diversas funções. Narrativos, como os nas histórias de cavaleiros. Injuntivos, que orientam nossas ações como as regras de um jogo de tabuleiros. Expositivos, que nos informam desde os livros e as apostilas da escola até as notícias de jornal. E dissertativos, por meio dos quais lemos as opiniões das pessoas ou damos a nossa sobre vários assuntos. E chega um momento da nossa vida que temos opinião e queremos expressá-la. Para isso, mobilizamos textos opinativos. Os artigos de opinião são muito usados nos meios de comunicação. São textos escritos por jornalistas ou especialistas em um determinado assunto e que expressam o ponto de vista sobre um tema de relevância. Você, durante a vida escolar, também terá a oportunidade de manifestar o que pensa em artigos de opinião. No entanto, para que seu ponto de vista possa levar o leitor a uma reflexão e, quem sabe, convencê-lo de que sua opinião é válida, não basta afirmar coisas do tipo eu acho que as florestas devem ser preservadas. Por mais que isso seja verdade, num confronto de ideias, você deve apresentar justificativas, os argumentos, que mostrem que esse ponto de vista é justificável. Aí é que o trabalho fica mais delicado. Esse texto tem que tratar do assunto, desde o início até o final, de uma forma que o raciocínio vai avançando de maneira lógica garantindo a progressão da argumentação. Vamos ler juntos alguns trechos de um artigo de opinião sobre alimentação nas escolas, que eu encontrei no site de notícias. Eu destaquei os três primeiros parágrafos para lhe mostrar como podemos nos posicionar de forma clara e consistente. Quem escreveu esse artigo foi uma psicóloga e psicopedagoga, ou seja, alguém que trabalha com jovens e entende como a alimentação saudável é importante. De vez em quando, somos alertados pelas diferentes áreas da medicina sobre os problemas que envolvem a má alimentação. Todos já sabem o que devem ou não comer para ter a saúde melhor. Apesar disso, a obesidade vem aumentando, inclusive na população infantil. As crianças têm apresentado doenças que antes se restringiam à população mais idosa, como pressão alta, colesterol e diabetes tipo 2. Esse é o parágrafo inicial. Observe que nele é apresentado o assunto, os problemas da má alimentação, e o ponto de vista. Crianças têm apresentado doenças de adultos devido à má alimentação. Logo na primeira frase, é empregada a forma verbal somos, que se refere a nós, ou melhor, a todos os cidadãos. Esse alerta geral é reforçado no segundo período, e o que garante esse reforço é o uso do pronome todos, que remete a ideia de nós, a sociedade. Esse é o primeiro segredo do bom texto. As partes do texto se comunicam entre si. Uma parte denunciada recupera um termo ou ideia do texto anterior. É esse cuidado gramatical que faz com que o texto avance quanto às ideias, mas trate sempre do mesmo assunto. O nome disso é coesão. Nesse primeiro exemplo, o pronome todos faz referência a uma informação anterior. Sempre que isso ocorre, falamos em coesão referencial. Agora vamos ver o que acontece entre o segundo e o terceiro períodos. Todos já sabem o que devem ou não comer para ter a saúde melhor. Apesar disso, a obesidade vem aumentando, inclusive na população infantil. Observe que o texto aponta para a ideia de que sabemos que uma boa alimentação contribui para uma boa saúde. Quando ele inicia o período seguinte com, apesar disso, ele apresenta um problema, o aumento da obesidade entre jovens. Ele quebra uma expectativa por meio do contraste de ideias. Essa expressão, apesar disso, estabeleceu uma relação entre duas informações. Expressões que têm o papel de relacionar informações atuam em outro tipo de coesão, chamada de coesão sequencial. Agora dê uma olhada com bastante atenção em como esse terceiro período terminou e em como se iniciou o quarto período, o último desse parágrafo. Percebeu que a população infantil foi retomada pelo substantivo crianças? E mais. Lembra que, no período inicial do parágrafo, a autora falou em problemas relacionados à uma alimentação? No período final, ela exemplifica esses problemas, mencionando pressão alta, colesterol e diabetes tipo 2. Essas duas retomadas de informações prévias exemplificam novamente a coesão referencial. É comum pensarmos que a coesão referencial apenas retoma informações já apresentadas, mas podemos nos valer desse tipo de coesão para apresentar novas informações. Vamos ler o segundo parágrafo do mesmo artigo. Algumas atitudes da sociedade têm colaborado para que as crianças desenvolvam hábitos alimentares saudáveis. É o caso de escolas que procuram controlar o tipo de comida consumido pelos seus alunos. Na cantina ou lancheira, são proibidos doces e frituras. Caso a criança as traga de casa, ele é mandado de volta, e uma outra solução é dada para a refeição daquele dia. Ao lermos algumas atitudes no início do parágrafo, é natural olharmos para o parágrafo anterior em busca dessas ações, mas elas não nos foram apresentadas ainda. Apenas no período seguinte é que entendemos que a postura de algumas escolas em tentar controlar o que os alunos consomem é uma dessas atitudes. E veja que legal! Citar que doces e frituras são proibidos na cantina ou nas lancheiras é uma dessas tentativas de controle, ou seja, uma das atitudes mencionadas no início desse parágrafo. Em outras palavras, seja apresentando informações ou as retomando, nota-se o papel da coesão referencial em tornar o texto unido e progressivo na apresentação do raciocínio. No período que encerra o parágrafo, observe que o conector caso estabelece uma situação hipotética. Se um alimento que não seja saudável for encontrado com uma criança, o que contraria o período anterior, Busca-se uma alternativa saudável para a criança. Nesse caso, houve novamente o estabelecimento de uma relação de sentido entre os períodos por meio da coesão sequencial. Está vendo como o texto está claro? Agradeça aos mecanismos de coesão. E o que temos no parágrafo seguinte? Vejamos. Mesmo assim, alguns pais acabam infringindo as regras e mandando como lanche para seus filhos alguns alimentos proibidos. Muitos justificam que, se não for aquilo, a criança não come, sendo melhor que coma algo sem qualidade que ficar de estômago vazio. Lemos que algumas atitudes em busca de uma alimentação saudável vêm das escolas, que tentam controlar o que os alunos consomem, proibindo doces e frituras. Quando vemos a expressão mesmo assim, esperamos uma informação que se oponha àquelas atitudes. E temos que alguns pais insistem em descumprir essas regras. Mais um exemplo de coesão sequencial garantindo a progressão do raciocínio. E no período seguinte, quando lemos muitos justificam, essa expressão faz referência à parte desses pais que enviam alimentos que fazem mal à saúde. Ainda destacamos o aquilo, que se refere aos alimentos proibidos, mais dois exemplos de coesão referencial. Agora pense comigo. A hipótese expressa pelo conector C de que a criança só comeria se fossem alimentos não saudáveis serve para reforçar o comportamento desses pais, mais um ótimo exemplo de coesão sequencial. Então, podemos dizer que a coesão referencial se trata do uso de mecanismos gramaticais para retomar ou apresentar informações de um trecho a outro no texto a fim de que o assunto não se perca ao longo do texto. Além disso, a coesão sequencial ocorre por meio do uso de palavras ou expressões que conectam as partes do texto, relacionando as ideias entre si. Vimos, no exemplo, relações de contraste e de condição, mas podemos adicionar ideias usando, por exemplo, a expressão, além disso. Também podemos concluir um raciocínio com o uso de portanto, ou assim. Muitas vezes, expressamos a finalidade de uma ação empregando para que, ou a fim de que. O resultado prático do uso dos diversos mecanismos de coesão é a coerência, ou seja, um texto claro, sem ambiguidades ou contradições. São inúmeras as possibilidades coesivas. Leia, pratique a escrita, mostre seu ponto de vista sobre questões cotidianas. Obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!